Oi gente, hoje eu vim dar quatro dicas muito legais para quem está entrando agora no mundo das cactáceas ou tem alguma dúvida sobre o cultivo das mesmas, ok? Vamos lá! A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é Cacto gosta de sol e geralmente luz solar direta O que é importante saber? O importante é saber que toda vez que você adquire uma cactácea, um cacto você saiba pelo menos o gênero ou a espécie dele porque assim você vai saber se uh, a quantidade de sol que ele toma é a ideal. Por que, que eu estou falando isso? Todo cacto ele precisa de sol é, e muita iluminação. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esses aqui, por exemplo, cerca de 6 a 8 horas por dia. Mas muitas pessoas me perguntam se cacto pode ficar na sombra e se podem colocar dentro de ambientes externos, como casa, apartamentos e escritórios? A resposta é depende. Existem espécies que toleram sim luz indireta, como alguns gêneros de ripsalis. Você pode colocar eles na janela do seu quarto, escritório, cozinha e recebendo muita luz indireta, mas mesmo assim precisa de muita luz solar indireta, tá bom? Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês o Ripsalis, também conhecido como cacto macarrão. Olha que legal, galerinha. Esse aqui é conhecido como cacto macarrão, do gênero Ripsalis. Esse aqui tá dando flor, tá vendo? Peraí, aí. Deixa eu focar aqui. Olha que coisa mais linda. E antes de dar flor, ele dá umas bolinhas. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ele dá essas bolinhas, se transformam em flor. Então essa é uma espécie que pode sim ficar na meia sombra. Olha que legal, ela fica debaixo de uma pitangueira recebendo a luz direta do dia, tá? Então pesquise sobre alguns gêneros e espécies que sim podem receber luz indireta, mas tem que ser bastante, tá? A segunda dica que eu tenho para dar pra vocês é em relação ao substrato. Olha, o substrato de cacto tem que ser um substrato muito leve e com uma drenagem muito boa, tá bom? O que assemelha ao ambiente dele natural, né gente? Então, se você coloca ele num substrato muito pesado, ele pode acabar adquirindo fungos, não conseguindo desenvolver raízes de absorção e acabar morrendo. Ou então fica num cacto muito fraco que não se desenvolve. Então é ideal que você tenha um substrato que seja leve, que tenha os nutrientes necessários para ele se desenvolver e espalhar suas raízes. Gente em, riga... Oi. gente, em relação às regras, é muito engraçado falar isso, porque tem gente que acha que cacto não precisa de água. Cacto precisa de água sim, no seu ambiente natural, ele tem um período muito grande de seca e um período muito grande de chuva no qual ele absorve água, né? E acumula água é, no seu interior, nas suas células. É mesmo? É? E o que, que acontece? Muita gente, ou tem um desse para regar cacto, já vi gente regando com seringa e bem pouquinho. Na verdade, você deve regar seu cacto, sim, cerca de uma vez na semana ou a cada 15 dias, verificando sempre o solo se está úmido ou seco e bastante. Aqui a gente rega com mangueira, tá? A gente não rega com isso daqui. Isso aqui a gente usa geralmente para seme se é, seme sementeira, tá bom? Então, regue com mangueira, se for possível, ou então até sair água do fundo do vasinho do cacto, tá bom? E a quarta dica é em relação ao vaso. Gente, um vaso precisa ter furos embaixo, isso é óbvio, para qualquer tipo de planta. É verdade, quer dizer, às vezes não. E é, que seja um, um, um vaso também, que tenha espaço para você colocar a sua plantinha, e, de preferência, com a boquinha mais larga, porque o cacto ele não tem raízes profundas, ele geralmente espalha, né? É, vamos lá. O que, que acontece? Quando você pegar o seu vasinho do seu cacto, você vai colocar uma parte embaixo de pedrinhas pra ficar bem drenável esse vaso e colocar sua plantinha ali, ok? É... Dois mil anos depois. Ok? O adendo que eu tenho pra fazer. Muita gente gosta de colocar é, cacto em vasinhos de cerâmica ou de barro. O que fica lindo. Mas tem que ficar atento ao, às regras, tá? Assim como suculentas também. Porque o vasinho de barro, ele absorve muita água. Ok? Então, geralmente, tem alguns vasinhos de barro que tem só um furo, né? No meio. E o que é o suficiente. Porque muita água é absorvida pelo próprio barro, então na hora de regar no vasinho de barro, diferente do, ba... do vasinho de... de plástico que retém mais água, você pode regar mais, tá bom? Não aumentar as regras, mas sim é, quando for regar, regar bastante, inclusive o vasinho de barro, ok? Essas foram as dicas de hoje, se gostou curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e até a próxima. Um beijo, tchau!